Oi pessoal, boa tarde, estou aqui na praça do Expedicionário em Suzano Estou com a Elisa, que é da Sabesp E elas, eles estão aqui na carreta e veio falar um pouco aqui pra gente sobre essa ação, sobre as águas. Sim, sim. É, o nome do projeto é Somos Água e a nossa ideia é trazer aqui para a população de Suzano um pouquinho mais de conhecimento. De que maneira? De uma maneira mais lúdica, mais dinâmica. Então nós trouxemos o projeto Somos Água, que é uma carreta interativa onde eles vão aprender é, que a água não nasce na torneira, que ela percorre um longo caminho até chegar lá. Todo o tratamento de água e de esgoto de uma maneira, como eu disse, já lúdica, dinâmica. Então aqui a gente tem três ambientes, que é uma sala de cinema, um laboratório e uma sala de games. Que legal. Onde eles aprendem e... diversas coisas relacionadas a Vocês estão só hoje ou mais dias? Nós estamos hoje, amanhã a partir das 8 da manhã até as 16 e 30 aqui na praça. E no sábado nós vamos estar no parque. Max Max Pepper, Isso, aqui ao lado, um grande parque bonito. É, Elisa, agora para finalizar, um recado para os nossos amigos e moradores de Suzana, dá algumas dicas aí para os nossos amigos, moradores. Como preservar a água, como cuidar melhor da, da nossa Bom, água? a primeira dica, para quem não sabe fazer isso, vir nos conhecer, porque aqui vocês vão aprender de diversas maneiras isso também. Mas uma delas é com a consciência, né? É criar a consciência de que a água é um bem infinito e que ela pode, sim, acabar. Então, é, reutilizar uma água de máquina... É, Perceber lá se a sua torneira tá pingando, consertar esse vazamento. Tomar um banho mais tomar rápido. Tomar um banho mais rápido. Mais da metade da água que a gente gasta em casa, Marcelo, vai só no chuveiro, 55%. É, um é estudo o tempo do chuveiro. Que a gente marca, que a gente mostra aqui na nossa carreta. Então quer dizer, diminuir aí no chuveiro, mas venham conhecer que aqui vocês vão aprender também tudo isso de uma maneira bem legal. Tá ok, muito obrigado por estar aqui na nossa cidade e até mais, pessoal. Até. bens mais preciosos. Sem água, não existe vida. De toda a água existente no nosso planeta, apenas 3% é de água doce ou própria para o consumo humano. A água potável é um bem finito. Ela pode acabar um dia se não for bem utilizada. E até chegar na nossa casa, a água percorre um longo caminho.